A partir desta sexta-feira, 1 de julho, as emissoras de televisão aberta vão ser obrigadas a transmitir pelo menos duas horas semanais de programas com audiodescrição. Saiba o que é e como funciona este recurso na reportagem de Adriano Godoy. A câmera focaliza algumas casinhas no meio do mato e plantações. Chega perto de uma porteira verde pintada com letras brancas. Rancho Deus Dará, do Anão Dodinha. A narração descreve com detalhes, paisagens, expressões e outras imagens que aparecem na tela da TV. A audiodescrição é uma gravação que ajuda pessoas com deficiência visual a entender melhor o contexto de filmes e programas. Esse recurso agora é obrigatório na TV aberta com sinal digital. O anúncio foi na semana passada e reuniu representantes do governo federal e dos deficientes visuais A nossa expectativa é de chegar um dia em que nós vamos poder assistir toda e qualquer programação ou filme de maneira plena Ou seja, tendo acesso a todas as informações ali transmitidas Mas entendo que já é um primeiro passo e é um passo importante Uma portaria do Ministério das Comunicações editada em 2010 Deu o prazo de um ano para que as emissoras adotassem o um recurso a partir de 1º de julho, as TVs vão ter de veicular duas horas por semana de programação com a audiodescrição. Os programas deverão ir ao ar entre 6 horas da manhã e 2 da madrugada. Esse tempo de programação com recurso vai aumentar aos poucos até chegar a 20 horas semanais em 2020. Ninguém se prejudica pela existência da audiodescrição, mas uma parcela muito grande da sociedade fica prejudicada 16 milhões de pessoas pela inexistência da audiodescrição na televisão. O Ministério das Comunicações vai ter o apoio da Anatel para fiscalizar se as emissoras estão cumprindo o tempo mínimo de programação com a audiodescrição. Mas o governo também quer a ajuda da sociedade. Esperamos contar com 16 milhões de fiscais a ligar para a Anatel, a ligar para o Ministério das Comunicações e dizer, olha... Não aconteceu às duas horas da semana. A audiodescrição já é usada pela TV Minicom desde abril deste ano. As reportagens também contam com legendas. Para conferir, acesse o endereço www.youtube.com.br